Olá, meu nome é Luciana Moura Zangaro, sou proprietária da Galileu Kids, escola especializada em educação infantil em Londrina. É, escolhi Londrina por ser uma cidade é, educativa, uma cidade de empreendedores e escolhi a educação infantil porque é uma fase do desenvolvimento muito importante que nós temos muito o que contribuir, uma fase da infância que não pode passar despercebida. Então a escolha pela educação infantil é, vem dessa motivação. E Londrina, porque Londrina mora no meu coração, estou aqui há, há mais de 30 anos, estudei aqui, formei minha família aqui e o meu negócio é Londrina.